Okay. Estamos live diretamente do Facebook, Instagram Creators uh, Lounge. Este é um espaço específico um, para quem tem acesso a, a, a esta zona, portanto, que permite-nos uh, estar aqui em conversação com outras pessoas. Está aqui imensa, imensa gente. Uh, e neste caso estou aqui no espaço que diz IGTV, Facebook, Watts, portanto é um espaço específico para gravar vídeos para Facebook e Instagram uh, neste momento eu coloquei um, o, o telefone num tripé está ligado com um cabo a um sistema de som e estou a usar este microfone diretamente uh, para o, o smartphone penso que me estão uh, a, ver, a ver e ouvir bem confirmam, o som dá bem no, no live estamos a conseguir ouvir bem uh, se sim, digam-me nos comentários se vocês estão a ouvir bem só para ver, porque está aqui muito ruído, estou a usar o microfone Sim? Está ok? Ora, então, uh, queria-vos dar conta agora da atualização uh, do que é que aconteceu esta manhã. Nesta manhã nós vimos uh, três conferências, uh, a última foi mesmo do IGTV, que já foi a uma e tal da tarde, em que deram algumas novidades relacionadas com o Instagram uh, Creators, ou, uh, não se fala noutra coisa que é a possibilidade de nós podermos uh, gerir o Instagram através do Instagram Creators, no computador, com imensas ferramentas. Isso estará disponível provavelmente para março ou talvez mais tarde, mas nós vamos ter acesso a isso agora início da tarde, e vamos gravar para verem como é que funciona. Uh, uma outra uh, outro workshop que nós tivemos foi como fazer vídeos no mobile, especificamente no iPhone, mas aplica-se também a Android, através da aplicação Filmic Pro. Uh, e vimos um gimbal, um estabilizador muito interessante, que permite controlar muito bem um, uh, todos os aspectos do telefone, nomeadamente o foco, o Zoom uh, e outras funcionalidades. Uh, e esse gimbal chama-se Smooth 4, uh, eu depois vou partilhar até mais informações sobre esse gimbal e vou experimentar. Uh, e vimos como gravar vídeo com o mobile, com, com o iPhone, o que foi bastante interessante. Uh, e depois tivemos uma outra conferência de, do Adobe Rush, que é uma nova ferramenta para fazermos vídeos, tanto da no telefone, como dá no computador e dá para sincronizar. Uh, ou seja, é uma forma muito, muito fácil de nós produzirmos uh, vídeo, tanto em mobile como desktop. É para youtubers ou para creators, para um público, uh, digamos, mais profissional, sem ser profissional de vídeo. Portanto, resumindo, nós vimos três conferências muito, muito interessantes. Uma, como gravar vídeo mobile com iPhone, uh, com a aplicação Filmic Pro e estabilizadores que controlam parâmetros do telefone com botões, portanto, sem ter que ir ao telefone. Fica super profissional. Uh, outra foi o Adobe Rush, interessantíssima também. Uh, e outra foi do IGTV, onde nós vimos também algumas novidades uh, interessantes. Vamos ver em primeira mão uh, o Instagram Creators para gerir conteúdo através do computador. Fica aqui o resumo da parte da manhã, no final do dia vão ter outro resumo das principais novidades. Este vídeo foi totalmente improvisado, uh, Vim sentar sentar neste espaço, estava ali, perguntei se podia vir para aqui fazer lives, deixaram-me, portanto, aproveitei e gravei já este vídeo do resumo da manhã e fazer o resumo do dia, fica esta parte feita. Perguntas sobre estes sistemas vão lançando, há muita, muita, muita informação, mas um evento específico de vídeo, uh, há informação muito específica, informação incrível, tudo o que é YouTube, Facebook e Instagram, essencialmente, Há muita informação em primeira mão, interessantíssima, e eh, workshops e conferências de extrema qualidade. Até já, vamos vendo.